sempre estar em Tua presença, me dele completamente em Ti, és o caminho, a verdade e a vida, tenho sempre Falarei da tua bondade, da tua misericórdia. Levantarei a minha voz, Senhor, para te adorar, Jesus, para te adorar. Então, enche-me de ti, enche-me de ti. Me de ti, te louvarei enquanto aqui viver, te louvarei, pois esse é o meu prazer. Falarei da tua bondade, da tua misericórdia, levantarei a minha voz, Senhor, para te adorar, Jesus, para te adorar. Enche-me de ti Enche-me de ti